Olá, pessoal! Nesta aula, vamos aprender a ordenar os números utilizando os valores presentes em suas casas decimais até a casa dos milésimos. Veja, temos quatro números listados aqui. E o que eu gostaria que você fizesse era pegar lápis e papel, pausasse este vídeo e verificasse se você consegue colocar estes números que estão aqui na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, pause o vídeo e tente fazer. Tudo bem, agora vamos resolver isso juntos. Uma boa forma de começar a fazer isso é comparar os números que ocupam as casas à esquerda da vírgula. Essas são as nossas casas mais significativas. Daí, continue movendo a sua atenção para a direita para os valores cada vez menores, que são aqueles das casas decimais. Vamos olhar os nossos números pelo primeiro algarismo que eles apresentam. Esse número tem zero, esse tem zero, esse tem zero e esse número tem zero. Isso realmente não nos ajudou muito, mas então podemos passar a analisar as casas decimais. Esse número tem sete décimos, esse número tem 0 décimos. Já sabemos que a primeira casa decimal do segundo número tem valor menor que a do primeiro. Aqui tem 7 décimos e aqui tem 0 décimos. Por isso, o segundo número é menor que o primeiro e isso não vai mudar. Não importa os números que apareçam nas outras casas decimais, isto é, à direita da primeira casa decimal. O número posterior também tem sete décimos, assim como o primeiro. E este último número também tem 7 décimos. Sabemos que, comparando a primeira casa decimal de todos os números, esse número aqui é o menor dos quatro listados. Como podemos ver, todos eles têm zero antes da vírgula, mas este também tem zero na casa decimal dos décimos. Então, vou escrever aqui. 0,074. Agora, vamos observar a segunda casa decimal, que são os centésimos. Este número aqui tem zero, e este aqui já usamos. Este número tem 7 centésimos, e então, este número pode não ser óbvio. Mas nesta segunda casa decimal, você pode ver como zero. Nesse lugar dos centésimos, você pode simplesmente colocar um zero, e isso não vai mudar o valor do número. Portanto, esse também tem zero na casa dos centésimos. Esses três números têm o mesmo valor de décimos, mas esse aqui, 0,77, tem 7 centésimos, enquanto os outros dois têm 0 centésimos. Logo, esse será o maior dos nossos quatro números. Ele é maior do que os outros dois por causa do número que está na casa dos centésimos, não importando os valores que estejam na casa dos milésimos ou além dela. Por isso, colocamos o 0,77 aqui. E, agora, nós usamos este número e temos que comparar os outros dois, que têm valores iguais em duas casas decimais, a de décimos e a de centésimos. Então, temos que ir para os milésimos. Esse número tem 7 milésimos e esse número tem zero milésimos. Portanto, esse número é menor que o número aqui. Logo, eu vou escrever este 0,7 como o segundo menor e, em seguida, o terceiro menor ou o segundo maior número, 0,707. E terminamos. A ideia principal aqui é comparar os números utilizando os valores que eles apresentam antes e depois da vírgula. Primeiro, comparamos os valores da parte inteira à esquerda da vírgula e, depois, observamos os números que ficam à direita dela, quando é preciso verificar os valores de cada casa decimal. E é isso! Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima!